Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 2 a criação revelando a glória do Criador. eu vos falo aqui o professor Ronald, Para você que está aí participando a primeira vez, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos vários cursos, várias matérias de bacharel em teologia, médio em teologia, Treinamentos de oratória, treinamentos de evangelismo, liderança, e estamos aqui para servir o Samad, para ajudar você, principalmente, que se preocupa com o conhecimento e com a qualidade, amém? Aliás, se você está aqui a primeira vez, convido você já a se inscrever, deixar seu like, e ter o um sininho na parte superior à direita, clica nele para que você receba as notificações todas as vezes que nós. Lançarmos novas lições, amém? Outros materiais também que lançamos. Muito bem, vamos lá. Lição 2, a criação, revelando a glória do Criador. Nosso textual está em Gênesis 1, 27, que disse: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E a verdade aplicada disse: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. Isso é muito interessante, isso é verdade aplicada. Nós vamos estar pensando nesse ponto justamente durante toda a lição, tá? qual é a nossa razão de existência, a nossa origem e, e o porquê que existimos. né? Três objetivos, então, apresentar a origem e o propósito da criação, destacar as amostras da glória de Deus e, terceiro, falar sobre a restituição do propósito original. Gênesis 1, versículos 26, 28 e 31 são os textos da no... de referência da nossa lição. Então, você pode ler aí, tá que eu já vou para a nossa introdução. Na introdução, disse, na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade... Em oposição a Deus, e sujeitou ao seu justo juízo. Nesta lição, veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas, e a relevância do ser humano viver segundo este propósito. Bom, nós temos três subtópicos no primeiro item, que é origem e propósito. O primeiro subtópico: criados por um Deus glorioso criados por um propósito glorioso e pecado, desviando-se do propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Então, esse propósito é o tema central das escrituras e da vida, tá? Isso é muito importante primeiro nós percebermos, tá? A nossa origem e a razão da nossa existência. Quando nós não sabemos, não percebemos claramente, conscientemente a razão da nossa existência, muitas vezes nós divagamos da vida. Veja, a Bíblia começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. Então, Gênesis 1, 1 disse, no princípio criou Deus, ou seja, já mostra o nosso Deus criador. E veja que a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, mas já mostra Deus em cena, agindo. Então, portanto, mostra antes de mais nada que o Deus eterno, autossuficiente, auto existente é o criador a causa, a origem de todas as coisas, tá? É pleno. Ele quer que, sem distrações, vejamos a sua glória, a glória de Deus manifestada na criação e em Cristo, tá? Revela os atributos, o caráter, a perfeição do Criador. Então, primeiro ponto que nós vemos aqui, Deus é eterno, auto e auto -existente. Isso é de suma importância você entender. Eterno, isto é, Deus não tem princípio. Nunca houve um tempo em que não existisse Deus. Porque Deus é o princípio de tudo. Deus é a origem de tudo. Ele é auto -suficiente. O que é auto -suficiente? Ou seja, Deus não precisa de nada, ele é completo, por isso que eu coloquei essa palavrinha, pleno, tá? Deus é pleno, completo, autossuficiente. A trindade é plena, tá? E auto existente, ou seja, não houve um tempo em nenhum milésimo de segundo onde Deus tá, não existiu, tá? Ou em, onde ele começou, né? Não, ele é autoexistente, Ou seja, ela é a causa e origem de todas as coisas, tá? Então, Deus revela primeiro, inicialmente, tá? A sua glória pela criação. Então, Deus disse em Romanos 1, né? 16, 17, que Deus e a seguir, tá? Então, esse texto você pode ler para você ter uma melhor clareza, né? Então, nos mostra que Deus se dá a conhecer pela criação. Tá? Ou seja, nós olhamos os montes, as estrelas, o, o ser humano, tá, e podemos ver um ser que é acima de toda a criação, que mantém organizada, tá? em perfeita harmonia, essa criação. Ou seja, existe um ser, né? os filósofos gregos né? eles olhavam a natureza e viam, existe um ser acima de todos os deuses gregos. É, e aí foi denominado, né? Por um dos filósofos, tá? De Logos. Logos é a mente regente, tá? O, uma mente regente de toda, de todo o universo, de toda a criação que mantém em ordem essa criação. Tá? Que é o Logos que é João um, não apresenta, no princípio era o verbo, esse logo que João usa. Agora eu, eu coloquei aqui, então, o texto, né? E o verbo, e o logos, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, uma glória do unigente do pai, cheio de graça e de verdade, tá? Ou seja, <risos> é muito interessante aqui, que antes Deus nos revela pela natureza, tá? Se mostra pela natureza, mas nós temos dificuldade em interpretar Deus, em compreender Deus. Então Deus manda, tá? A segunda pessoa da Trindade, ele vem aqui, se faz carne, Jesus Cristo e nos explica. Tá nos mostra Vimos a sua glória, está vendo? Nos apresenta a Deus. E o autor dos hebreus, ele concorda com isso quando diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, o qual sendo resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Ou seja, como nós tivemos muita dificuldade de conhecer Deus pela criação, Deus envia Jesus, como disse aqui, havendo Deus, lá tá? Antigamente falado, agora nos fala pelo filho. Esse filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Você lembra, eu creio que você lembra, que Jesus disse, quem me vê a mim vê o pai. Então, Jesus nos mostra tá? quem é Deus. Tá? Quando fala dessa imagem, nos está mostrando a essência de Deus. Jesus disse a Bíblia que era movido de compaixão. Tá? Então, o amor, tá? a compaixão, tá? é, se vê claramente em Cristo. Tá? Ou seja, Deus sendo apresentado por ele. Criados para um propósito. Se Deus sempre foi autossuficiente, por que, então, criou o homem? Né? É, essa é uma pergunta muito boa, tá? E não encontramos essa resposta de forma explícita nos dois primeiros capítulos de Gênesis, onde narra a criação. É interessante, porque aparece nesse tema: ah, por que Deus criou o homem? Ele é autossuficiente, não precisa de nada, tá? Ele é pleno, a trindade é plena. Isaías 43, 7 e Efésios 1, 11 e 12, tá? Nos revelam o porquê, tá? É, Deus nos criou. Veja, Isaías disse assim, a todos os que são chamados pelo, pelo meu nome e os que criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Veja que lindo a palavra diz que fomos criados Tá? para a glória de Deus. E Paulo concorda, dizendo, nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, olha só, de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós fomos criados, tá? Por Deus, né? É, ele é a nossa origem, tá? E criados para a glória dele, tá? Você existe para a glória de Deus, tá? Primeiro ponto isso. Agora, tá, é, na criação, Deus revela a si mesmo e é possível conhecer parcialmente por intermédio das suas obras, quando entendemos isso, quando eu entendo tá? que Deus se revela pela sua criação e você é criação de Deus, né? como nós já vimos anteriormente, tá? aí nós podemos entender o propósito é, glorioso da nossa existência, né? tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Então, por que Deus nos criou? Para a sua glória. E agora, qual o propósito então que nós vivemos para manifestar essa glória, para tornar conhecida essa glória de Deus para todas as pessoas, tá? principalmente nós que aceitamos Cristo. Você sabe que Cristo habita em você, o Espírito Santo está em você, então você existe para manifestar essa presença de Deus através de você. Pecado desviando-se do propósito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus encheu o homem com atributos que anunciaram a glória de Deus, ou anunciariam né, a glória de Deus. Ou seja, dentro de você existe, tá, recursos, atributos, habilidades para você anunciar a glória de Deus. E diz assim, encher a terra não significa que a procriação tenha um fim em si mesma. As marcas da glória de Deus, impressas no ser humano, no homem, seriam espalhadas pelo mundo. No entanto, por causa das consequências do pecado, à medida que a população aumenta, o pecado também cresce, os, pec os pecados também crescem. Veja só, primeiro então... Deus nos criou para a sua glória, tá? Ele nos enche dos seus atributos, dos seus recursos em nós. Nos convida a levar essa glória para toda a face da terra. Só que, mesmo que em nós está naturalmente, tá? Impressas a imagem de Deus, a perfeição de Deus, tá? Eu gosto de Agostinho de Hipona, quando disse assim, você quer glorificar a Deus pela sua criação? Não fique só olhando os montes. Olhar os montes, a lua, as luas, estranhas é bom, nos mostra a grandeza de Deus. Mas a grandeza de Deus é mais clara quando você olha a você mesmo no espelho. Porque você é a coroa da criação de Deus. Veja, então, nós temos a marca da glória de Deus impressa em nós. Nós existimos para isso. Eu sei, como disse Gênesis três doses né? Por causa do pecado, tá? O pecado é impresso também em nós, né? Por causa que Adão pecou, ficou impregnado em nós, esse pecado, essa natureza pecaminosa, esse pecado também se multiplica à medida que a população se multiplica, tá? Ou seja, nós temos um papel importante de fazer ressaltar a glória de Deus em nossa vida mais do que a natureza pecaminosa adâmica. As mostras da glória de Deus no homem. corregência com Deus, a glória do homem nas ações e palavras e um estágio no Éden. A criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo em toda a criação, por sermos feitos a imagem de Deus. Mas se Deus é Espírito, então o significado disso é que Deus nos faz portadores de atributos que apontam para a sua glória. Meus amados, então Deus nos eleva a um nível acima de toda a criação. Deus nos dá o seu Espírito, tá? É, e nós temos, então, somos tá? portadores dos, de atributos que apontam para a sua glória. Nós devemos disseminar isto, esse conhecimento da palavra de Deus para todas as pessoas. Aliás, eu já convido você, nesse momento, dar seu like né? no vídeo, tá? Quanto mais like damos, mais curtida, né? O YouTube entende que esse material é relevante. Então, dá curtida, compartilha com outras pessoas o vídeo para que mais pessoas conheçam também essa palavra. Co-regência com Deus. Quando Deus foi determinar o papel do homem, ele lhe deu uma ordem consciente. O homem, de posse dos atributos que Deus lhe conferiu, Deveria usá-lo consciente e intencionalmente para cumprir as ordens dadas pelo Criador. O homem é o único ser na face da Terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecê-lo. Olha só que privilégio. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Você lembra que Deus criou os céus e a Terra, os animais? Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem, Deus dá o um nome a esse ser humano. Diz, Adão será seu nome. Quando Deus cria Adão, aí Deus compartilha a sua regência desse universo com Adão, com o ser humano. Deus delega autoridade para Adão, o ser humano, tá? reger esse universo, ou esta criação. É muito interessante porque Deus disse assim, agora, Adão, você vai colocar nome aos animais, tá? Você está dando autoridade. Vamos ser bem objetivos simples. Quem dá o nome em tua casa, né? Normalmente, tá? Ao, ao cachorrinho que você tem, por exemplo. Tenho certeza que não é o vizinho, né? não é outras pessoas, senão alguém da tua casa, porque esse cachorrinho pertence a você, esse animal pertence a você. Você, se é teu, você dá o nome. Então, justamente, Deus está compartilhando a sua autoridade. Deus é o criador da natureza, mas coloca Adão e diz, Adão, você dá o nome agora. Eu estou entregando nas tuas mãos. Tá? E é interessante isso, porque Deus está fazendo que o ser humano tá? tome atitudes né? para viver essa regência. Veja, a glória do homem nas ações e palavras. Assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, ele designou ao, o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Depois de criar todos os animais, poderia ele mesmo dar-lhes seus nomes. Preferiu, porém, designar ao homem essa tarefa. Animal, a animal recebera o nome que Adão não só escolheu, mas proferiu, falou. Adão escolhe que nome vai dar a cada ser, a cada criatura. Veja... Deus está dizendo, você é o líder, você determina. Deus é Senhor, sim, mas compartilha conosco isso. Agora, é muito importante pensarmos, tá? Como você está nomeando, como você está falando, chamando, tá? Aquilo que Deus tem compartilhado com você. É, só dando uma aplicação rápida, tá? como você se dirige para seu filho, para sua filha, como você se dirige para seu cônjuge, o que você fala, o que você nomeia, não estou falando do nome próprio agora, estou dizendo que muitas vezes nós usamos de forma negativa as nossas palavras, nomeamos às vezes pejorativamente alguém, principalmente aqueles que são mais íntimos, porque nós achamos na liberdade de nomear. Muito cuidado com isso. Nós temos autoridade, tá? Cada um de vocês que é pai, mãe, líder, tem autoridade. E Deus nos designou autoridade, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, tá? Isso aqui é um como extra para você. Veja, um estágio no Éden, no jardim, Havia todo tipo de árvores das quais o homem poderia comer e uma árvore a qual ele deveria guardar. O diabo se apresentou justamente em um animal para tentar o homem. Aqui eu quero abrir um aparente rapidinho, tá? Só para você pensar. Não é o objetivo da lição, mas só para você pensar, tá? Quando damos aulas de bacharel, nós colocamos isso detalhadamente. Não é o caso agora, nosso tempo não dá, mas só para você pensar. Veja, quando diz a Bíblia tá, que se apresenta uma serpente, muitas vezes nós já ouvimos que foi o bichinho, o animal a serpente, né? aquela cobrinha que vem. Né? Agora veja o que diz Apocalipse. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por mil anos. Presta bem atenção o que está dizendo João, pela inspiração do Espírito Santo. Está falando de Satanás, veja, que é o diabo e Satanás. Mas ele é o é representa metaforicamente como um dragão. Quando diz ele prendeu o dragão, não está dizendo que Satanás lança fogo na boca, que tem é aquele bicho, aquele dragão, não. Está falando do seu poder destruidor. E quando fala da antiga serpente, ele fala do seu poder de enganar, de persuadir. Então, isso são figuras de linguagem, tá? E devemos ter muito cuidado para não fazer isso uma linguagem literal, tá? Então, quando diz a Bíblia em Gênesis que Satanás se apresenta, né, como a serpente, justamente está dizendo metaforicamente isso. Satanás se apresenta com astúcia para enganar Eva, ok? Só para você pensar aí, né? Não é bacharel em teologia, tá? Nós ministramos o curso e onde nós podemos trazer mais detalhes acerca disso. Bom, vamos lá. O diabo se apresenta para tentar o homem, fazendo perguntas às quais o homem não tinha o dever de responder. Assim, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeita a sutis palavras. Ou seja, o homem comete seu primeiro erro como corregente de Deus na criação. Subsequentemente, comete o segundo, quando come da árvore que deveria guardar olha só, o primeiro pecado do homem é não crer naquilo que Deus disse, mas acreditar no que Satanás disse, as palavras, esse é o pecado que desencadeia o segundo pecado, que é comer da árvore, do fruto da árvore, da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então, fique claro isso, muito claro para você, que esse é um ponto determinante. Em quem eu creio, tá? Determina meu comportamento, tá? Determina minhas atitudes, minhas ações, né? Eva acreditou no que Satanás disse e logo ela agiu conforme essa crença. A restituição do propósito original. Deus não desistiu, é, não destituiu, aliás, o homem do seu papel da criação, não limite seu potencial de glorificar a Deus e o servo perfeito de Deus. Bom, a restituição do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e o plano divino de salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original a qual Deus estabeleceu como corregentes de sua criação. Então, se Deus tá é, por causa do pecado, nós perdemos a glória de Deus. Todavia, não perdemos nosso papel. Nós ainda como seres humanos tá, nós temos um papel a desempenhar aqui na criação. E Cristo veio para nos restaurar por inteiro. Tá? para sermos corrigentes da sua criação. Paulo disse, para que nos reinemos em vida, né? em Cristo Jesus. Então, o trabalho do homem, agora, seria penoso o resto da vida, né? porque pecou. Após a declaração, e Deus os abençoou, em Gênesis 128 com a entrada do pecado, foi acrescentada, maldita é a terra por causa de ti. Olha só. Porém, este, este honroso desígnio de Deus para o homem na criação, que é representar Deus, né? continua em pé. A criação foi feita para o homem. Por isso, Deus deixa para criar o um homem no final, coroando sua obra. Veja. Então, Deus cria o um jardim, o um paraíso, esse mundo belo. E cria o homem e coloca para ele reger, para ele ser líder, para ele reinar aqui neste mundo. Quando pecamos, né, nos desmembramos, tá? nos desligamos de Deus. Aí nos perdemos aqui essa regência e o pecado reina sobre nós. Agora, quando aceitamos Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós agora nós porque estamos ligados em Cristo através de Cristo em Deus tá nós voltamos Paulo disse reinar em vida tá nós voltamos a ser regentes a poder no nome de Jesus para isso tá Deus nos delega seu nome não é nosso poder próprio é o nome de Jesus é a pessoa de Jesus que vivem nós através do Espírito Santo. Bom, não limite seu potencial de glorificar a Deus. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus. Presta atenção nisso, porque é muito essencial. Deus deu a você recursos atributos, habilidades para você refletir a glória de Deus. Cada um tem um chamado, não estou falando só do chamado ministerial, não estou falando só do dom dos ministérios, estamos falando de toda qualquer habilidade, dom que entrega ao ser humano. Tem pessoas que não prega porque não tem essa habilidade da oratória, de pregação não é o chamado, mas são pessoas que financiam a obra de Deus né com seus recursos financeiros. Não diz assim a Bíblia que havia mulheres que financiavam o ministério de Cristo com seus bens. Então, Deus chama cada um para um ministério, para uma forma de compartilhar essa glória. Pensa bem qual é teu chamado, tá em que área Deus te chamou. Ou seja, as práticas religiosas não são as únicas, nem as mais plenas formas de expressarmos nosso temor e amor a Deus. Você percebe? Não é só questão religiosa. O desejo de Deus é como disse Paulo. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa façamos tudo para a glória de Deus. Tudo, qualquer coisa que você fizer, Paulo coloca aqui a coisa mais simples, comer. Você vai beber uma água, beba essa água para a glória de Deus. Olha só que Paulo colocou uma coisa tão simples, rotineira. Então, se você está trabalhando, trabalhe para a glória de Deus, está limpando a casa, limpe a sua casa para a glória de Deus está almoçando, almoce para a glória de Deus. Nosso foco é que nós manifestemos tá? a glória de Deus através de todas as nossas palavras, atitudes, comportamentos, pensamentos, através de todas as nossas atribuições. O servo perfeito de Deus. Nós temos menção de ações cultuais realizadas por Adão e Eva dentro do Éden. Porém, ainda que que Gênesis 4:26 diga que nos tempos de Enos e que se começou a invocar o nome do senhor, é no mesmo capítulo é narrada a história de adoração de dois filhos de Adão e Eva. Você sabe que em Abel, tá? Já na primeira ação cultual da oferta registrada na Bíblia, fica evidente que não é qualquer ação cultual que Deus aprova. Tá? é. Ou seja, Deus tem uma forma né, de perceber o que, é que eu estou oferecendo, como estou oferecendo, qual a minha intenção tá, nessa oferta. Aliás, eu não coloquei o texto aqui, então eu pensei que tinha colocado o texto, né? mas você vai ler Gênesis 4, do 1 ao 5, você vai perceber que Deus tá, aceita é, Abel e a sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta porque tá é só ler o texto tá não precisamos criar nada aqui tá? não precisamos se imaginar só ler o texto Deus chama né Caim porque Caim ficou com a cara fechada é carrancudo diz na alguma tradução tá porque Deus aceitou a oferta do irmão e a dele não Deus chama, tá? Diz: "Caim, vem cá. A tua oferta, tá? Será aceita se você não se deixar dominar pelo pecado. O pecado já é a porta, domina-o". Você percebe que Deus está dizendo para Caim? Caim, eu não aceitei a tua oferta não é porque é, é, é fruto da terra é, ou de teu irmão é cordeiro não, não esse é o problema não está na oferta, é o problema está em você você tem que dominar o pecado porque você vive no pecado e quer chegar aqui me ofertar algo não é recebido tá? meus amados irmãos é só ler o texto antes de Deus aceitar a nossa oferta Primeiro ele veio o nosso coração, tá? O que que eu estou abrigando, cultivando aqui, aqui, tá? Deus disse, Caim, domina o pecado e será aceita a tua oferta, amém? Que Deus nos dê graça, que nós possamos examinar nosso coração e a assim, se ofertar a Deus, Tá? aquilo que temos para ofertar Jesus disse a mesma coisa certa oportunidade para nos fecharmos aqui ele disse assim se quando você chegar no altar com tua oferta te lembrar que você tem alguma coisa contra teu irmão olha só deixa tua oferta aí primeiro vai reconcilia-te com teu irmão e depois vem ofertar eu entregar a tua oferta. Olha o que Deus está dizendo. Eu não estou preocupado tanto com tua oferta quanto com teu estado. Se você está mal aqui, arruma isso, depois traz sua oferta. Maravilha. Tá? Então, meus irmãos, Deus os abençoe. deixe de uma boa EBD para você. Lembre-se de deixar seu like, sua curtida, compartilhe essa lição com mais pessoas possíveis, pelo menos com quatro, com cinco. Eu creio que você deve ter grupos da igreja, compartilhe e vamos ajudar mais pessoas com a palavra. Deus abençoe, nós hoje apresentamos a origem e o propósito da criação, destacamos as amostras da glória de Deus no homem e falamos sobre a restituição do propósito original. Deus abençoe, deixe uma boa EBD para cada um dos irmãos, gratidão pelo compartilhamento. A paz do Senhor Jesus.